Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna Basile e faço parte da equipe de linguagens do Descomplica. E esse episódio do Quer Que Desenhe traz um resumo sobre as orações coordenadas. Esse tema é muito importante para você aprender mais sobre as orações e te ajudar também na escrita da redação. Então, vamos lá! Que negócio é esse de orações? Tem algo a ver com religião? Não, fica tranquilo, o episódio de hoje é sobre português mesmo. Vamos para a definição desse negócio de orações coordenadas? É bem simples, as orações coordenadas são aquelas orações que se ligam às outras orações de maneira independente, ou seja, não estabelecem nenhuma função sintática com a oração anterior. Para simplificar, basta você saber que elas complementam o sentido da outra oração e se forem ditas separadamente, ainda possuem um sentido completo. Isso quer dizer que estão ali para complementar o sentido, mas se elas não estivessem, ainda teriam um sentido completo. Por exemplo, estava frio, mas era uma temperatura agradável. Se nós falarmos estava frio, essa oração possui sentido completo e... Era uma temperatura agradável também possui sentido completo, mas elas estão coordenadas de modo que uma oração apresenta um complemento de sentido em relação à anterior. Nesse caso, estão ligadas por meio de uma conjunção adversativa. Tá tranquilo até aqui? Então, antes de continuarmos, caso você seja novato, dá para baixar esse mapa mental, tá bom? Assim você garante uma revisão top no conforto da sua casa na hora que você quiser. O link você encontra na descrição do vídeo. Agora, bora partir para os tipos de orações coordenadas. Elas podem ser divididas em dois tipos, as assindéticas e as sindéticas. As orações assindéticas também são conhecidas como justapostas. São aquelas que se unem sem o auxílio de conjunções. Por exemplo, você já ouviu a frase dita pelo imperador romano Júlio César? Vim, vi, venci. Essa frase se refere a uma rápida vitória do imperador, mas também serve para ilustrar um exemplo de justaposição. São orações porque são verbos e unidas somente por vírgulas. Já com as orações sindéticas, ocorre o oposto. São orações que se ligam por meio de conjunções. Ah, é muito importante falar que toda oração coordenada sindética será iniciada por uma conjunção coordenativa. Agora que a gente já entendeu a definição e os tipos de orações, chegou a hora de classificá-las. As orações coordenadas vão ser classificadas de acordo com a conjunção coordenativa que for iniciar a oração. As aditivas acrescentam uma informação à oração principal. E as conjunções mais utilizadas são o E, não só, mas também, e o NEM, para negação. Por exemplo, ela não só é muito inteligente, mas também é dedicada. As adversativas apresentam uma oposição em relação à oração principal. As conjunções mais utilizadas são o mais, o porém, o entretanto, o contudo, o todavia. São várias, percebeu, né? Por exemplo, eu queria muito ir à praia amanhã, mas o tempo está péssimo. As alternativas expressam uma alternância em relação à oração anterior. As conjunções mais utilizadas são ou, ou e Ora, ora. Por exemplo, ora ela lê um romance, ora ela lê ficção científica. Já as conclusivas vão indicar uma conclusão em relação à oração anterior. São comumente utilizadas as conjunções assim, então, logo, portanto. Por exemplo, precisava de um computador novo, portanto pediu aos seus pais. Ufa! Chegamos na última, as explicativas. Elas indicam uma explicação em relação à oração principal. As conjunções utilizadas são pois, porque e o que. Por exemplo, estava correndo porque não queria chegar atrasada na prova. Ah, não podemos esquecer de uma coisa muito importante. Anota essa observação aí também. Em um mesmo período, podemos encontrar orações sindéticas de diferentes tipos, tá bem? E agora, acabamos. E aí, conseguiu entender bem sobre as orações coordenadas? Não se esqueça de dar seu like e de se inscrever no canal se tiver gostado do vídeo. Não deixe de baixar esse mapa incrível para consultar sempre que estiver revisando essa matéria em casa. Aí ah, olha só, aqui nós mantemos nossa palavra, hein? Não perde o seu cupom de desconto para se tornar um aluno Descomplica hoje mesmo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.